O meu rim direito, ele nesse momento, ele parou totalmente. A quimioterapia foi tão forte que eu não tenho mais o rim direito. Ele está aqui, mas ele não funciona. E o meu rim esquerdo, ele funciona 39%, 38,9%. Mas eu caminho 6 km por dia, faço caminhada. Se tiver que jogar bola, eu jogo bola, eu jogo vôlei. É? É. Como que eu quiser. E um dia eu disse para Deus, Deus, por que isso? Aí Deus me lembrou de uma passagem e disse Você vai viver isso pro resto da vida E você vai viver isso pro resto da vida Porque Deus vai te curar Amém. só depois que você entender isso Se você não entendeu o que eu vou falar agora Deus não vai curar, olha que forte você que eu vou falar Aquele paralítico no tanque de Betesda Ele disse sim senhor O que, que Jesus mandou para ele você, já, você conhece essa passagem Eu sei que você gosta de Bíblia, você ama a Bíblia Deus disse levanta, toma a tua cama E Eu disse senhor e daí E daí o porquê da cama meu Deus Irmãos, por que nós temos que carregar a nossa cama depois da cura? Para lembrar de onde ele nos tirou Aleluia. Ele só vai te curar se a glória for dele depois Aleluia. Pega isso, vou orar em 30 segundos Gênesis 46 E partiu Israel com tudo que tinha e veio a Berceba e ofereceu sacrifícios é, ao Deus de Isaac, seu pai Olha, olha, olha isso, olha isso, olha isso os filhos, os filhos chegam, chegam para Israel, para Jacó, e dizem assim: Pai, José está vivo, José tá vivo. Irmãos, imagina 13 anos longe do filho. O que, que você queria ver se o teu filho tivesse? Se você soubesse: O meu filho vai descer no aeroporto hoje. Estou há 13 anos sem ver o meu filho. Meu filho desceu agora, nesse minuto no aeroporto. O que, que você faz? O que, que você faz se o seu filho desce no aeroporto agora? Você corre lá. O que, que ele fez? Ele não correu lá para ver o filho. Ele foi para a casa de Deus orar primeiro e agradecer. Uau, Deus só vai te curar, se depois da cura, você souber reconhecer, que foi Ele, e vier aqui no altar, agradecer a Ele, não são homens, eu não faço nada, eu sou um comedor de feijão e arroz como você, é Ele, agora é Dele, tudo foi feito por Ele e para Ele, faça uma aliança com Ele agora, enquanto nós estivermos orando, você vai dizer, Senhor... Assim que eu receber a cura, a glória vai ser Tua e a aliança está feita, Senhor, para o resto da minha vida. Enquanto eu viver, eu vou testemunhar que eu tive uma experiência real. Eu creio no que eu estou orando. O Senhor é o Deus que me tirou da UTI. O Senhor é o Deus que me fez ressurgir da morte. Amém. Deus está nas regiões celestiais e nós estamos indo pela fé agora, em o um nome de Jesus Cristo buscar aquilo que já é nosso por direito, aquilo que é herança, aquilo que foi conquistado.